Fala galera, Rafael Forest, zootecnista, sócio-diretor da Brasil Pieces. E aqui vai ser o vídeo 2, tá? Eu gravei um vídeo no mesmo dia que eu lancei o vídeo 1, um, é... só que eu vou pular ele, vou colocar esse aqui antes, porque eu ainda não lancei o outro, né? Que seria o vídeo 2. E hoje a gente tá vendendo peixe, tá? Vai tá vindo um cliente aqui comprar o nosso peixe. E vai ser mais interessante esse vídeo aqui. Fica ligado que você vocês vão saber tudo sobre custos de produção de peixe vão saber tudo sobre como vender e o quanto que vai dar de lucratividade o nosso mostruáriozinho aqui o nosso mostruáriozinho ele produz 750 quilos mês mas eu tô fazendo três toneladas nele por ciclo então a gente está produzindo aqui na nossa chácara hoje 6 mil quilos de peixe ano tá bom é, eu vou aproveitar esse dia para vocês ficarem ligados enquanto quanto dinheiro a gente vai fazer aqui em 200 metros quadrados, tá? A gente faz 3 mil quilos de peixe em 200 metros quadrados, o que precisaria aí se fosse um tanquinho escavado, né? Precisaria de 3 mil metros quadrados de tanque escavado. Então fica ligado, é 8 da manhã agora, hoje é dia 12, se eu não me engano, 12 de fevereiro. E vamos lá para mais um vídeo... Sem vinheta, sem nada, eu tô chegando aqui na nossa, dentro da nossa indústria e eu vou falar um pouquinho sobre custos de produção, tá? Vocês vão saber, é, vocês vão notar que uma coisa super importante para você produtor é pensar que na sua chácara, na sua fazenda, na sua produção rural como uma indústria, é uma empresa, cara, você precisa controlar tudo, prejuízos, impostos, perdas, tá? É, custo de produção, tá? vocês vão notar que o custo de produção do seu peixe Aqui a gente produz frutas, nós é, produzimos gado, né? na verdade a gente arrendou Enquanto a gente não está comprando nosso gadinho né? Eu estava querendo produzir ovelha e os peixes São essas quatro fontes de renda que a gente está planejando aqui Faz um ano que eu comprei esse terreno, então não tinha nada, era só pasto, pasto, pasto Hoje já temos uma indústria aqui dentro que é o foco do nosso dinheiro, grosso mesmo. E aqui, o que vocês vão notar aqui na produção de peixe, o maior custo de produção é a ração. Por quê? Você tem que pensar na sua, é, na sua empresa, né, na sua piscicultura, no caso, que você tem uma fábrica de carne. Então é uma fábrica de carne, cara. É, lembrando, né só para vocês saberem, eu sou zootecnista, é, com pós-graduação em gestão empresarial. Dono, né, é sócio da Brasil Peaces, né, sócio majoritário Sou sócio 50% da Vigor Peixes Junto com a Anete, minha sócia lá atrás E a gente cuida junto dessa, é, dessa estrutura toda, tá E agora a gente mora aqui na Chácara Que é a 40 mil metros quadrados que a gente comprou aqui Estamos trabalhando nela para se tornar bem lucrativa sem precisar da empresa, porque o meu foco era me aposentar com 30 anos, eu estou com 32, estamos quase lá, e vamos lá para o custo de produção do peixe. Ó, vocês vão notar que o maior custo de produção é a ração. Tá? Aqui eu já deixei separadinho, bonitinho, o custo da ração para vocês. Ó. Aqui eu estou falando da ração de um milímetro é a ração mais cara tá custo 275 reais por saco tá o saquinho de 25 quilos ok é isso aqui é o que eu paguei na época que eu comprei e uma coisa super super importante galera compre para o ciclo todo não fique comprando saquinho perdido não compre em loja vocês vão ver que eu vendo ração aqui meu mas eu vendo ração só para quem é sitiante, quem tem sítio, quem tem uma chacarazinha lá que produz para consumo próprio, para hobby, cara, se você está pensando em produzir peixe comprando a ração em loja, você está lascado. Seu custo de produção vai explodir, tá? Ah, e lembrando para vocês que esse é o nosso canal Chacra Lucrativa, um canal bem mais informal, tá? Então vocês que de, de fim de semana eu trabalho assim, ó, é shortão, chinelo, beleza? Então, por isso que os nossos vídeos tem, vão, vão ter pouca edição, porque o meu foco é lançar dois a quatro vídeos por mês, né? Então, pouquíssima edição, sem vinheta, sem nada, e, meu, falei bosta aqui, aí vai com, com as cagadas que eu falar mesmo, aí a gente vai se, se ajeitando aí durante o vídeo. Beleza, ó, só que o que é importante... Você gastar muito na ração de 1 um milímetro, beleza, só que é a fase mais importante, igual o bebezinho, meu. Se você não dá uma nutrição boa pro seu bebê, o que que acontece? Ele vai virar, ele vai ter uma vida mais complicada e a saúde dele, toda a estrutura, toda a base muscular, estrutural, óssea do seu peixe, é quando ele tá comendo essa ração mais cara, ó, a 1.7, 205 reais, a 2.3, 138 reais. Aí você vai notar que vai baixando, mas vai baixando a qualidade da ração. Né? Quer dizer, 2.3 aqui, 138 reais, tá vendo? Ó? A 1 milímetro, 45% de proteína. Aí vai baixando, ó, 40%, 40%, 40%. Ó, 4 a 5 já é 32%. Eu não trabalho com menos de 32% aqui na minha produção. De 6 a 7, 32%. Aí o meu custo de produção, gente, ficou assim, ó. Para esses 3 mil quilos que eu estou fazendo, eu gastei R$15.141 de ração. Eu já planejei a energia até o final do ciclo, tá? eu ainda não cheguei lá. O que, que acontece? Ah, nos primeiros meses eu tenho um programa de economia de energia. Então eu não de, eu tenho um... A gente aqui na fábrica, nós fabricamos painéis de automação. Tá? Então eu tenho painéis de automação para quê? para gastar menos energia, então eu automatizo meus motores, então, por exemplo, meus motores de recirculação, aqui é um sistema de recirculação, tá gente? Então, a gente fica filtrando a água, e usa pouquíssima água na produção, e o que eu descarto e preciso repor de água, eu irrigo a minha produção de frutas, tá? Frutas, agora a gente está com tomate, e tem bastante coisa lá. Aí, ó... Aí ah, eu vou gastar R$ reais de energia. Né? Eu tô pagando aqui, ó. Até fiz a avaliação aqui do nosso. Bom dia, bom dia. Bom dia gente! Bom dia. Tudo bem? Joia! Eu já vou lá atender vocês dois segundinhos. É. 0,67 kWh. Mas eu ainda vou baixar mais, 60... mais de 10 a 20% disso aí. Porque eu. Eu vou pegar um desconto especial aqui. Que só a nossa empresa consegue, tá? Até se você precisar, a gente tem descontos, além do desconto de produtor rural, a gente tem outros descontos que a nossa indústria aqui consegue pegar aí para você. Mão de obra, a gente não gasta nada, né? Que, que que eu faço? Eu que cuido da nossa produção, né? É De fim de semana. Ó, os alevinos, eu coloquei 255 reais, tá? Mas na verdade, esses alevinos aqui, eu gastei 40 reais, tá? Por quê? Porque eu pego micro alevino da nossa fazenda da nossa unidade de Goiás. Então eles vêm com três dias de eclodidos, né? Basicamente. É, medicamento que a gente usou né, para quando chegou o peixinho. O sal que a gente usou, kit de análise de água, o redox, né? Que é o nosso, o nosso produto para remover amônia e nitrito, da água, açúcar, gasolina do gerador. Que depois que eu gravei o vídeo 1, acabou a energia, cara, a gente ficou aqui quase. Das 3 da manhã às 9 da manhã, sem energia. Gastei uma paulada aí de gasolina. É, depreciação, né? Eu estou colocando que minha estrutura está depreciando. Embalagem. Essa embalagem eu comprei embalagem, meu. Eu tenho 5 mil embalagens aqui, mas eu joguei aqui no curso de produção. Então eu vou gastar reais para produzir essas três toneladas então eu vou gastar 19 pau, 19 mil reais para produzir 3 toneladas de peixe com tudo, até depreciação, que ninguém põe isso. É, quando a gente fala aqui na Brasil Pizza, nossa empresa é muito séria. Então o que, que acontece? A gente põe tudo no seu custo de produção, porque a gente pega muita reforma que os caras prometem o um mundo e, putz cara, você não produz nada, ou o cara te vende o jeito mais barato para sua estrutura ficar mais barata possível, e o que que acontece? O seu custo de produção explode. Por quê? Eu já peguei projeto, só para vocês terem noção. Projeto que o, o técnico vendeu dois motores de 11 cavalos, meu, 11 cavalos para tocar a produção dele. Acho que era uma produção de, de 10 toneladas, se eu não me engano. Foi foi mês passado. Cara, a gente com dois cavalos conseguia tocar a mesma produção, só que gastava mais em equipamento. Aí o cara gasta uma paulada de energia. E boa, né? Ó, eu vou lá pegar. Mas só para você, só para gente finalizar o raciocínio, ó. Se eu vender as minhas três toneladas a oito reais para o frigorífico, eu vou ganhar quatro pau e setecentos líquido, lucro líquido. No atacado a dez reais, que é restaurante, dez mil reais de lucro líquido. Para o cliente final a 15 pau, vinte mil reais de lucro líquido, que é isso aqui que eu tô focando, ó. Cliente final, meu cliente tá lá. Beleza? Se eu for vender a quarenta e reais para o cliente final o filé, que tá barato, 25 mil de lucro líquido Se eu for vender a costelinha a 18 reais 37 mil de lucro líquido E se eu vender o peitinho 2 mil de lucro líquido tá? Então eu faço 20, Quase 26 mil Vamos arredondar 26 mil reais de lucro líquido tá? Em 200 metros quadrados Isso a cada 6, 7 meses Então igual esse meu cliente Que chegou aqui Eu estou vendendo a 15 pau o quilo do peixe e eu vendo ele de qualquer tamanho. A Reana vai gravar para mim aqui. Ela está com medo dos peixinhos? Não, acho que é a água que está meio fria. Ah. Eu falei grande, mas está ah, grande, louco. Está grande, ah, tem tá tá uma grandona aqui. Uhum. Nossa, ah, tem tá grande lindo, mesmo. Assim. Mas elas ficam um pratando grande. É. Pra tá cuidado e cuidado. Só pra mostrar, ó, pessoal. O importante é vocês tirarem a tara ah, pra pesar só peixe, entendeu? Levanta aí, Paulo. Tem muitas aí dentro? Cara, eu acho que eu separei umas 25. Não, estou dizendo dentro dos tanques Tem mais ou menos 3.000 quilos. tem umas 4.000 mil. Misericórdia Nossa, mas é tão grande Então, quantos quilos eles querem? Cinco Eu queria de cinco quilos, mas ah, se é, mais Pode ir mais pra ele É que eu não dei ração pra elas hoje ainda é bom que Porque não se pega vocês quiserem mais Aí a gente consegue pegar. E é é é assim, aí, você vai dar eu também o pedido de cada informação da ração é o que vocês estão usando aí para a gente comprar hoje ainda. Vai passar em Aí, mexa bem grandão. Eu, tá... Olha, tá, Ó, pessoal. A Ana está embalando o peixinho. E a gente está aproveitando e já fazendo a biometria, né? Que vocês viram o tamanho dos peixes, né? Ó, olha o tamanho que os peixes estão. Aí a gente embalou 6 quilos e vai pegar, tentar pegar um pouquinho mais. Como a gente já mexeu neles ontem, eles estão meio desconfiados já. Ó, gente, aqui a gente fazendo o saco duplo. E vamos colocar o oxigênio aqui para o cliente levar o peixinho dele para casa. Ó, pessoal, os clientes dos peixes já estão indo embora. 33 peixes. Né? A gente fez a vendinha aqui, ó, só para vocês verem. A gente vendeu 12 quilos, meio saco de ração, né? Aí a gente vendeu a 100 reais, 72 reais a tilápia de engorda, deu dei um descontinho no quilo, né? Geralmente a gente vende a 15 reais o quilo, eu vendi a 12 que ele pagou no dinheiro, sem nota fiscal, sem nada. Então, ó, uma vendia de 172 reais aqui no sábado. E, meu, é isso aí. Então, ó, o... agora que a gente já fez essa venda aí, deixa eu organizar as coisas aqui pra vocês. Ó. Então, o que, que eu falo para vocês, geralmente? Eu falo assim, meu, não segura peixe no tanque. A gente sempre coloca 10, 15% a mais de peixe. E, meu, o cliente vem aqui, ah, meu, Rafael, quero alevino. Pumba, eu vendo alevino. Rafael, quero juvenil. Eu vendo juvenil. Rafael, igual eles, ah, quero peixe gordo, 15 reais. Aí eu falo, não, ó, eu não tenho peixe gordo. Eu tenho peixinho aqui de 300, 350 gramas. Serve? Porra, serve. Meu, eu peso no quilo e vendo. Entendeu? Então... A gente faz essa estratégia aí porque você, o agronegócio, a lucratividade é muito grande. Né? Vocês, se vocês já fazem alguma coisa na sua chácara, vocês sabem que a gente trabalha com margem é, bruta de lucratividade grande. Então, assim, ah, meu, é, a margem é grande, só que o risco é enorme também. Por quê? Ah, igual nossas peixes. Pegou uma doença, pegou. acabou a energia, deu alguma cagada, você perde a produção. E se você não consegue vender, você, o seu custo ele se mantém, né? Porque você não pode matar o peixe e enterrar, né? Não é igual ao, os meus motores, né? Que meus motores tem motor aqui que eu tenho há dois anos no estoque, né? Que a gente comprou, achou que ia sair bem e não saiu bem, entendeu? O peixe você não consegue deixar ele dois anos lá comendo sem vender ele. Então, só para explicar para vocês. Então, ó, se eu tenho 19 mil reais de custo. Eu venho aqui, ó. Dividido. 19 mil dividido por 3 mil quilos. Aí, ó. 6,40 é meu custo de produção total. Certo? Então, ó. Com 6,40. Contando a depreciação. né? Eu estou vendendo o peixinho aqui a 15 quilos. Quer ver, ó. É que, na verdade. É só fazer isso aqui, na verdade, né. 6,40 que vai dar esse aqui. Aí, aqui, ó. Deixa eu pegar a margem de lucro só para vocês verem. Ó, se eu pego aqui vendendo para o frigorífico. Venda para o frigorífico é a pior venda que vocês podem fazer. Ó, você vai ganhar 1 ,60, né Aí se você pega aqui vender para o restaurante, você já ganha o dobro. Ó, sua lucratividade líquida duplica. Se você vender para o cliente final, igual eu fiz agora, ó, você ganha praticamente sete vezes mais do que vender para o frigorífico. Então, às vezes, o que eu falo para os meus clientes? Às vezes vale a pena, em vez de você produzir sete toneladas mês, você produzir uma tonelada a mês e vender para o cliente final. pô, Entendeu? É, é mais é que funciona o mercado. É vender inteligente. Né? Mesma coisa... Aqui na nossa indústria né? Na nossa indústria tem, tem concorrente nosso que vende coisa muito mais barata Só que aí você compra O cara não te dá uma garantia Você compra e ele não te dá um suporte Não chega se não consegue falar com o cara Isso quando você compra barato Chega uma pedra embalada Então assim, não existe Bom, rápido E barato, entendeu? Então, ó, venda inteligente É isso aí, vocês viram lá A gente consegue fazer mais de 25 mil reais líquido com um mostruáriozinho desse aqui, meia boca, cara. Aqui eu não gasto 10 minutos pra cuidar dos peixes, né? Pra vocês terem noção. Cara, meu cachorro tá atacado hoje comendo a ração do peixe. Não pode! Ó, agora a Ana tá atendendo mais clientes lá, né? Então, esse nosso mostruáriozinho não dá trabalho nenhum, meu. Agora que os peixes estão gordos, aí sim eles dão mais trabalho. Por quê? A gente tem que limpar é dia assim, dia não o filtro, né? Mas eu já fiquei fica... eu já cheguei a ficar dois meses sem limpar o filtro. Então é, é mais ou menos isso, galera. Inteligente, tá? É, não existe é, mágica, né? O Rafael, vou ficar milionário sem trabalhar? Cara, isso aí não existe, ó. A gente trabalha de domingo a domingo, meu. Domingo a domingo trabalhando aqui na nossa indústria, trabalhando aqui na nossa chácara, e velho, é isso aí. Então, você que está pensando em fazer a propagandinha final, né, que a gente não vive do YouTube, tá? Eu faço esse conteúdo de qualidade para vocês, né, é... para vocês conhecerem a nossa indústria, conhecer a nossa chácara, fazer a nossa propagandinha, então, ó, sou o Rafael Foreste, deixa o seu like, segue a gente aí nas mídias sociais... Brasil Pisces, eu vou deixar aqui em algum lugar. Brasil Pisces. É, nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, tá meio abandonado, né? No YouTube aqui. Uh, tem muito conteúdo de qualidade, né? Nós somos os maiores projetistas do Brasil. A empresa com mais projetos no Brasil e a única empresa de projetos que fabrica e importa, marca própria, tá bom? Com projetos no Brasil, fora dele. Tá? Hoje nós temos mais de vários projetos aí na Angola, Paraguai, Bolívia, é... cara, é... Suriname, a gente tem... Suriname? Não lembro. Cara, é muito projeto, eu já nem conto mais. Quando você para de contar é que o negócio já está muito grande, tá bom? Conte com a gente para equipamentos, peixe, filé daqui a pouquinho na Semana Santa aqui de 2022 e ração... E tudo mais, cara. Levino e o caramba. Valeu, gente. Até mais.